Olá, meu nome é Fernanda e eu sou do blog Caçadora de Livros E hoje nós vamos falar desse belo exemplar aqui da Valentina O livro é fininho, muito bonitinho, repleto de fotos e repleto de frases inspiradoras E esse livro, independente se você está solteiro, casado, enamorado ou enrolado Enfim, independente do seu status amoroso É bom que você leia, até pra você... Vizumbrar uma vida a dois. A melhor dica para ler esse livro, independente de qualquer coisa, é que você lê em conjunto. No meu caso, como eu sou casada, eu li com meu esposo. E. Uma volta e meia a gente lê livros que remetam ao início do nosso relacionamento, como a gente se encontrou, como é que a gente é, teve o status, vamos nos relacionar para sempre. Então, essa é a dica que eu dou hoje. Leiam esse livro. E tem uma frase nesse livro, que a todos é esse livro. Casados, noivos, solteiros, até mesmo solteirões inveterados ou solteironas. Quero que saibam que o casamento não é para vocês. Nenhum relacionamento de amor verdadeiro é para vocês. O amor tem a ver com a pessoa que você ama. E é verdade. Seja feliz, mas faça a pessoa que você ama feliz. Até a próxima.